Aqui estão as afirmações tiradas do livro O Homem de Deus. Ele veio mudar o mundo, pessoas. Você não é pequeno, insignificante. Você é grande, majestoso, merecedor de admiração. Eu sou a conscientização do divino dentro de mim. Eu sou a bondade. Eu sou a sabedoria. Eu sou o poder. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que me transporta ao Divino. Eu sou o poder de Deus. Eu sou a bondade para beneficiar os outros. Eu sou a fonte da sabedoria de Deus para beneficiar os outros. Eu sou a força poderosa de Deus que faz acontecer coisas boas na vida das outras pessoas. Eu sou a bondade, eu sou a sabedoria, eu sou o poder. Eu sou o mais poderoso campo de energia magnética do planeta. Estou atraindo tudo o que eu quero. Esse poder magnético está ficando cada vez mais forte. Tudo o que eu quero se materializa e aparece no plano físico. Eu sou esse magnetismo de força e poder. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o que eu sou, do jeito que eu sou. No eu sou, o que eu sou, eu ganho força e poder sobre tudo. Tudo eu realizo, tudo eu posso. O reino dos céus está dentro de mim. Eu sou o templo sagrado de Deus. Deus habita dentro de mim. Eu sou a bondade. Eu sou a sabedoria. Eu sou o poder. Eu sou a luz que ilumina a consciência de todos os seres humanos. Eu sou o poder que transforma a humanidade na luz do Espírito Santo de Deus. Eu sou o poder transformador de Deus. Nada resiste a esse poder de Deus. Eu sou o campo de energia que se chama Honestidade. Essa energia Honestidade está se expandindo do meu cérebro para todo o planeta. Eu estou ativando a energia Honestidade na mente de cada pessoa. Nada pode resistir ao meu poder de fazer acontecer coisas. Eu sou bondade, eu sou sabedoria, eu sou poder. Eu sou, e eu sei que alegria, felicidade, honestidade, compreensão, perdão, altruísmo, justiça, verdade, abnegação, caridade e misericórdia são apenas algumas palavras tentando definir o que seja bondade. Isso esclarecido, seguem alguns exemplos de como exercitarmos a bondade misericordiosa. 1. Quando eu visualizo coisas boas acontecendo na vida das pessoas, é Deus que visualiza e faz acontecer. 2. Quando eu visualizo a cura de uma pessoa, é Deus que visualiza e cura. 3. Quando eu visualizo uma pessoa deixando um vício, pelo meu grande poder de bondade, é Deus que faz isso acontecer. 4. Quando eu mentalizo a luz da bondade para reformar uma comunidade, ou toda a população do planeta, é isso o que acontece, pois é Deus que transmuta e regenera, porque, eu e o Pai somos um. Eu sou a sabedoria suprema, eu sei o que aconteceu, eu sei o que está acontecendo, e eu sei o que acontecerá. Eu sei do passado, do presente e do futuro. Eu sou a fonte da sabedoria. Toda a sabedoria está dentro de mim e tudo está sendo revelado para a minha mente consciente. Nada impede que mentalmente façamos essas afirmações, seja no ônibus, na fila do banco e até mesmo sentados no vaso sanitário. Em suma, aquilo que nós visualizamos para os outros acaba crescendo dentro de nós mesmos. É assim que nos tornamos grandes nestes três atributos. Quanto mais exercitarmos o poder divino, mais e mais poderosos ficaremos. Aqui, nessas afirmações, aprendemos a usar o nosso poder mental para movimentar energias invisíveis e fazer coisas acontecerem. Em essência, somos o mesmo que o Pai é. Devemos praticar esses ensinamentos para não sermos chamados de servos inúteis, conforme as palavras do Mestre. Eu sou o poder de cura, e eu estou usando este poder para curar o Pedro, Maria, Ana. Devemos afirmar em palavras e com o sentimento de estar vendo as coisas acontecerem. Esse sentimento de ver acontecer é que faz a coisa funcionar. Se não houver conscientização e objetividade, para nada valerá a repetição dessas afirmações por milhares de vezes. Semelhante atrai semelhante. E o inverso também é verdadeiro, porque luz não combina com trevas. Devido a essa lei, nós nos sentimos mal ou bem, perto de certas pessoas. Sentimo-nos bem diante das criancinhas porque elas ainda não estão com seus corpos de luz contaminados pelos vícios do corpo, da palavra e da mente. Eu sou a mais poderosa força mental deste planeta, a mais poderosa vibração de luz dourada que se expande da minha mente e ilumina todo o planeta. Eu sou a sabedoria, a sabedoria está dentro de mim. Eu sou poderoso, o poder está dentro de mim. Eu sou a perfeição e tudo o que estou fazendo caminha para a perfeição. Tudo que eu quero ganha vida e aparece no plano físico. Eu sou a força magnética mais poderosa deste planeta e nada pode resistir a essa força. Eu sou bondade para os outros. Eu sou sabedoria para beneficiar os outros. Eu sou o poder que faz acontecer coisas para beneficiar os outros. Isto é crescimento, evolução. É interagir com o divino. E é abrir o portão celestial para o advento da nova humanidade. Amar a Deus em todas as coisas e ao próximo mais do que a nós mesmos. Em verdade, esse novo mandamento não tem nada de novo, porque apenas ele confirma aquilo que Jesus praticava e ensinava. Eu sou bondade. Eu sou energia bondade. Eu sou energia bondade expandindo-se. Eu sou a poderosa energia bondade, expandindo-se de mim para beneficiar. Eu sou a poderosa energia magnética bondade, expandindo-se de mim para beneficiar todas as pessoas. Eu sou a poderosa energia magnética bondade partindo do meu cérebro para beneficiar todas as pessoas deste planeta. E eu vejo que as pessoas também estão expandindo a bondade. Eu sou sabedoria. Eu sou sabedoria em expansão. Eu sou sabedoria em expansão para beneficiar os outros. Eu sou a sabedoria que revela os mistérios da vida. Eu sou a sabedoria que revela tudo o que eu quero saber, e eu sei do passado, do presente e do futuro. Eu sei o que aconteceu, o que está acontecendo e o que está para acontecer. Eu sou inventor, sábio, gênio. Eu estou descobrindo coisas para o bem da humanidade. Eu sou o poder. Eu sou poderoso. Eu sou poderosa força magnética. Eu sou poderosa força magnética atraindo tudo que eu quero. Eu sou a mais poderosa força magnética deste planeta. Eu sou a força magnética mais poderosa deste planeta, fazendo acontecer tudo que eu quero. O que eu quero começa a existir e aparece no plano físico. Meus pensamentos são poderosíssimas forças magnéticas, um poder fabuloso de fazer acontecer coisas. Eu sou o centro do poder, a unidade do Espírito Santo de Deus. É por isso que existe o poder, movimento, transformação criação, porque a bondade e a sabedoria são energias neutras. Mas é necessária muita perseverança para fazer a coisa acontecer, porque sem perseverança, nada se faz. Somente o som das palavras não é suficiente. Deve haver ao mesmo tempo o sentimento e o pensamento. Mas não devemos ser inimigos de nós mesmos ao sair por aí dizendo a todo mundo que somos poderosos, que fizemos acontecer isso e aquilo. Isso é despertar invejas e fazer inimigos. Mestre, o verdadeiro Mestre nunca se gaba de seus feitos. Para ser Mestre, é preciso viver como Jesus. Ele venceu o mundo, diversidade, e viveu na unidade do Pai. O momento presente é a definição de um novo salto de consciência. A conscientização de que nós somos a trindade de Deus. De que o Pai é a essência de tudo, e está em tudo. De que filhos somos nós, partículas individualizadas com os mesmos atributos do Pai. Espírito Santo é a manifestação simultânea de bondade, sabedoria e poder. É a contínua e eterna manifestação divina. E nós somos essa manifestação. Eu sou a bondade, a sabedoria e o poder. Eu sou a essência de todas as coisas. Eu sou o princípio de tudo. Eu sou o Espírito Santo. Eu sou o que eu sou. Eu sou Deus. Estas afirmações servem para nos dar consciência daquilo que realmente somos. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Gênesis 1:27. Eu disse: vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Deus Altíssimo Salmos 82, 6. Eu e o Pai somos um João 10 e 30. Devemos ter consciência de pôr força na voz, vontade na voz, forte energia emocional na voz. Som da voz, impregnado de forte vontade, faz coisas admiráveis acontecerem, coisas que nem sequer podemos suspeitar. Sem a necessidade de armas, usando apenas o som, os muros de uma cidade, Jericó, foram derrubados. Com grande intensidade, você deve sentir a energia do som expandindo e as coisas acontecendo. Fortes, poderosos, serão aqueles que fizerem as afirmações várias vezes ao dia. Este é o caminho para o nascimento da nova humanidade. Estes exercícios nos levarão a patamares altíssimos em bondade, em sabedoria, em poder. A vontade do Pai é que seus filhos redescubram os três atributos para que possam voltar o mais breve possível ao Paraíso. Se os adultos, que são cabeça dura, Podem colher ótimos frutos com essa ciência, imagine então o que os jovens serão capazes de fazer. Serão verdadeiros deuses em carne e osso.